Eu sou a Luciana Travassos. Eu sou professora do planejamento territorial na UFBC desde 2014. Antes disso, eu sou, sou arquiteta, urbanista, formada pela pela USP, mestre e doutora em ciência ambiental, que são dois campos que sempre estiveram um pouco na, na minha vida, né? Então, quando eu entrei na faculdade de arquitetura eu já queria ser urbanista, então eu já entro na faculdade querendo trabalhar com a cidade naquele momento em especial. E aí algumas coisas vão me levando para a questão ambiental. Na verdade, a questão da habitação, né, o olhar para a habitação, para a precariedade, me leva para a questão ambiental. E aí eu começo a trabalhar numa ONG é, em Educação Ambiental, que abriu um espaço gigantesco na minha vida. Eu trabalhava com os rios urbanos é, nessa ONG, era um projeto de educação ambiental junto com moradores de, uma, de, de umas bacias no município de São Paulo e a partir de então os rios urbanos viram um grande tema é, da minha trajetória profissional. Então, juntando um pouco, essa é uma questão que os alunos podem é, vir a trabalhar comigo, né, porque eu Trabalhei durante muito tempo com as questões de drenagem, com as bacias urbanas, e isso vem puxando uma questão ambiental em múltiplas escalas é, dentro do meu olhar aí sobre o planejamento do território. É, eu também trabalhei é, no governo estadual, no governo federal e no governo municipal, né, sempre trabalhando com a questão do planejamento territorial, com as questões fundiárias, com as fragilidades ambientais e com as políticas públicas que procuravam é, dar um pouco de resposta às questões que a gente é, vinha olhando no território nesses é, vários entes federativos e isso também se torna para mim uma, uma questão de pesquisa, né? então é, talvez o que os alunos possam encontrar é, comigo é sempre um olhar multiescalar que vai relacionar dinâmicas e políticas territoriais, é com uma abordagem das questões ambientais, né? tem um viés ambiental é, em todas as questões que, que eu trabalho no planejamento territorial e na pós, é, também nas mais variadas escalas. E para trabalhar com isso, hoje a gente tem alguns projetos é, de pesquisa, né? o principal deles agora é o projeto da Macrometrópole, né? governança ambiental na Macrometrópole, que é um temático da FAPESP, é, que tem vários professores reunidos, né, professores da USP, professores da UFABC, nos quais eu estou principalmente dedicada a olhar as dinâmicas territoriais, é, especialmente a questão rural da macrometrópole e a formação é, dessa rede de cidades, em olhar um pouco para essas dinâmicas. É, olhando quanto essas dinâmicas estão ou não impactando nos processos é, ambientais que tem na, na macro metrópole. Um segundo projeto que também é muito parecido com esse é um projeto das dinâmicas de paisagem na, na Bacia do Alto Tietê Cabeceiras. Então é mais ou menos a mesma, o mesmo, tem um viés é, teórico conceitual diferente, porque eu estou trabalhando com a questão da paisagem, mas as dinâmicas que estão sendo abordadas são parecidas com essa, né? então as desigualdades do território, as desigualdades relacionadas com as diferentes naturezas de, de produção do espaço, é, nesses, nesses recortes territoriais, sempre um pouco dentro da macrometrópole, né? então é sempre olhar a macrometrópole nas suas várias escalas, é, olhando para é, essas duas dimensões, pelo, pelo menos duas dimensões, né? são muito mais dimensões que é, a gente sintetiza nessas duas dimensões. E eu também, agora eu estou desse lado da câmera, mas eu também estou fazendo um projeto de extensão, que é um documentário sobre o planejamento territorial no Brasil, é, no qual eu busco uma coisa parecida com essa, que é olhar as trajetórias dos planejadores para tentar, a partir dessas trajetórias, tentar entender a construção de uma trajetória de planejamento. Né? E tem sido muito interessante para mim e para os alunos, né? quem, quem já viu e quem ainda vai ver, é, entender um pouco como esse campo vai nascendo no Brasil, né? a importância que ele, que ele toma e as próprias limitações que ele, que ele tem a partir é, da conjuntura econômica e social é, que está colocada. Mas essas limitações elas também abrem novas oportunidades, né? então a gente vai ter que ser bastante criativo é, para planejar, para pensar o território a partir de uma série de atores diferentes que não só o Estado, mas outros atores também que vão aparecendo e que sempre são aparecem como oportunidade para o aluno do bacharelado em planejamento territorial, né? Então eu entendo que o planejamento, a construção desse campo do planejamento territorial, ela abre uma série de oportunidades para os alunos, é, além de ser uma delícia, né? É muito bom ser planejador territorial, é uma das coisas, eu, eu entendo como uma das atividades profissionais mais interessantes, obviamente, eu sou suspeita para falar, né? Mas porque ela reúne três dimensões que eu entendo que elas são fundamentais e que elas é, alimentam a nossa curiosidade, a nossa vontade de atuar, etc., que são as dimensões científica, tecnológica ou técnica, mais do que tecnológica, e a dimensão política. Né? Então, a reunião da dimensão científica, técnica e política é, são muito interessantes e são as, as três dimensões é, fundamentais entendo, do planejamento territorial é, e fazer as conexões entre essas três dimensões é muito desafiador, mas também é muito apaixonante.